E aí amigos do Rio Maframix, boa tarde para todos vocês, estamos ao vivo e hoje registrando aqui duas presenças aqui no Rio Maframix de pessoas motivadas a um futuro melhor para o nosso estado, né? nossa cidade, nossa região. Olha, eu estou aqui com o ex-prefeito da Penha, o Evandro, e pré-candidato a deputado federal pelo PSDB e também o Saulo Pérez. Ex-prefeito de Caçador, durante quatro mandatos, renunciou agora e está aí disputando uma cadeira como pré-candidato deputado, pré -deputado pré a deputado estadual, também pelo PSDB. A gente começa aqui pelo Evandro. Evandro, é um desafio agora, uma maratona, são poucos dias aí de campanha e, e são muitas propostas. Né? A gente já começa para você aí qual que é a sua principal bandeira, proposta aí de trabalho. Boa tarde a todos os amigos ouvintes aqui da Rio Mafra Mix. Para nós é um motivo de, de muito orgulho e satisfação, é a segunda vez nesse ano que a gente vem aqui ao Planalto Norte. E é uma campanha realmente diferenciada, uma campanha na, de, de, de proporcional, onde precisa ampliar muito a, a votação. Né? Por mais que eu seja da região da Anf, aqui de, de, de Penha... Mas é, é, é importante que a gente possa conhecer toda a nossa, o litoral norte catarinense e o planalto norte. Quero ser realmente um deputado atuante, é municipalista, conhecendo, entendendo as demandas de, de cada região. E nesse nosso primeiro passo como pré-candidato, justamente para que a gente possa conversar com as pessoas na, na sua cidade, para a gente entender as demandas e aí sim a gente começar a firmar as bandeiras que são importantes para cada região. Sempre procurando fazer uma, uma campanha atacando eh, os problemas e não as pessoas, construindo eh, a quatro mãos, ouvindo as pessoas, debatendo com as pessoas, principalmente aquelas que, que divergem das nossas opiniões, porque esse é o espírito da democracia construir projeto político. E o nosso pensamento nessa passagem que nós estamos tendo aqui pelo Planalto Norte é realmente falar com as, com as lideranças aqui dessa região, nos colocarmos à disposição para que juntos a gente possa construir um caminho né, de, de, de, de progresso, de, de, de, de verbas aqui para toda essa região. Evandro, essa questão da polarização hoje, esquerda, direita, centro, hoje todo mundo casfois na mão aí para se degladiar como que você está imaginando essa campanha Bom, essa é uma campanha realmente uma campanha diferenciada né, em função da própria polarização agora nós como como os pré-candidatos e postulantes são um cargo, é importante sabermos que essa é a, é a eleição que a gente precisa fortalecer a democracia. Se a democracia estiver forte, as instituições estiverem fortes, a gente vai conseguir transpor essa barreira da polarização, porque o Brasil é muito maior do que esses dois extremos, e a gente precisa construir um futuro melhor para todas as pessoas, né? porque a, as pessoas vivem na cidade, e é na cidade que existem as demandas, então a gente precisa estar preparado para enfrentar esse desafio, por isso que eu coloquei o meu nome como pré-candidato, porque os problemas do Brasil serão enfrentados em Brasília, no Congresso Nacional. Precisa ter um Congresso novo, renovado e com espírito político que possa ajudar o Brasil a sair dessa polarização. Está certo, Evandro, só as considerações finais? Eu quero agradecer aqui a acolhida aqui da, de toda a equipe da Rio Mafra Mix. Obrigado pela, pela acolhida aqui, que vocês estão dando a nós é pela recepção. Espero no futuro breve poder voltar novamente aqui no Planalto Norte, passar por aqui e conhecer aquilo que eu disse, conhecer as pessoas e conhecer a demanda da região, porque eu quero ser um deputado atuante e deputado aqui dessa região. Tá certo, o Evandro estava me contando aqui, ele tem uma pousada lá na, na PEN e já falei aqui que ele vai deixar os ingressos para nós, para a gente, quando for lá no Beto Carreiro, já tem lugar para se hospedar. Brincadeira à parte, Saulo. O Saulo que foi prefeito de uma cidade vizinha de onde eu nasci, né? Curitibano, vivi um bom tempo lá. É, Saulo, são grandes desafios e eu também queria fazer as mesmas perguntas a você. Quais são as suas bandeiras? O que você se propõe a fazer? E eu sempre acho assim, às vezes as pessoas criticam os candidatos, mas eu acho que a gente tem que elogiar. São essas pessoas que estão dispostas a mudar, fazer as mudanças, fazer a sua parte nessa caminhada. Olá, uma ótima tarde. Em cima de tudo, é uma satisfação estar com vocês aqui na Rio Mix, é importante e dizer que a gente está aí dia a dia. Eu acho que quando você se coloca à disposição né, para que você possa, seja um momento eletivo, um cargo comissionado, alguma coisa nesse sentido, você está se colocando para uma causa, não é verdade? E nós... É, sabemos muito bem que política é abdicação, às vezes, da sua família, dos seus negócios, e dedicação exclusiva a você, a nós, ao cidadão, para que a gente possa, seja no poder legislativo, no poder executivo, né, fazer com que a, gente a, vida, a nossa vida melhore. E como prefeito, tive a oportunidade de ser por quatro vezes, a gente sabe muito bem como é que acontece as vidas das pessoas no dia a dia, que elas moram na cidade, elas moram na rua, e elas vivenciam o dia. Então, é, nós precisamos fazer que a gente possa ter a nossa cidade cada vez melhor, com desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional, sustentável, e buscando sempre equilíbrio, para que a gente possa viver com mais qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo principal, que a gente possa ter um país sempre, um país que tenha aí nas suas, na sua federação, na sua democracia, na sua república, né? que a gente possa sempre respeitar o contraditório, que as instituições sejam firmes, porque é necessário ter as instituições firmes, ou seja tanto o poder executivo, legislativo, judiciário, os órgãos de controle, para que tenha o um equilíbrio, para que possa, possamos vivenciar e aquelas pessoas que usam de às vezes demasiadamente, de uma forma utilizam do de poder né, dessa dessa caneta, desse instrumento para si próprio ou para alguma outra forma diferenciada, deve ser estirpados o processo. Então não podemos denegrir todos os poderes constituídos, Nós precisamos deles para que a gente possa avançar. E como sou pré-candidato tá estadual nós queremos realmente fazer com que a nossa Santa Catarina, né, é, sou de caçador, mas aqui nós temos uma, a Rio Max Mix, é que aquela divide os dois estados aqui né, pelo rio, e já passei muitas vezes aqui, como te falou, fico a 200 quilômetros aqui de Mafra, isso faz com que a gente pense muito mais com representatividade regional, nós precisamos criar modelos diferenciados, onde que a gente possa ter desenvolvimento econômico diferenciado para que a gente possa competir com Santa Catarina, ocupando todo do nosso Estado de Santa Catarina, de uma forma igualitária, isso com projetos de médio e longo prazo, com ações de longo prazo, como se possam ter até renúncias fiscais, incentivos fiscais, investimentos maciços pelo Estado em infraestrutura, mobilidade, logística, em saúde, em qualificação técnica, porque, como Santa Catarina também é, nós temos dois terços da população da BR-106 para o litoral e da BR-106 para para o interior, nós temos um terço de população e dois terços de território, nós também precisamos criar no Brasil, também no Brasil continental, é a mesma forma, né nós temos o sul aqui, o sudeste, uma região com bastante densidade populacional e o nordeste com uma vasta área territorial com pouca densidade populacional principalmente no seu interior, no litoral há bastante sentido. Então, esse é o nosso objetivo, que a gente possa fazer aqui ações importantes e também como parlamentar, buscar sempre a representatividade regional e o equilíbrio, e que a gente possa ter na política as boas ações. E sempre falando, não se faz política derrubando os outros, se faz elevando os outros, se faz construindo, se faz melhorando, se faz trabalhando. E não adianta dizer um país que nós temos que ser um país separatista. Não, nós temos que ser um país unificado. Nós temos que unificar. Nós temos que respeitar as escolhas que cada um faz né? respeito à vida. Nós temos que respeitar o que, que é um, qual é o meu objetivo, o que, que eu quero. O que que... Respeita ele, porque para que eu possa ser respeitado também, Esse acho que é o principal objetivo e muito trabalho. Trabalho, porque a melhor política é o bom trabalho e é isso que a gente quer fazer sempre. Saulo, aqui no nosso estado é menos a polarização de entre esquerda e direita, há é uma posição mais de direita, que aí dá uma certa tranquilidade, porque você sabe que não vai ter tanto confronto. Mas é uma eleição e como toda eleição tem seus desafios. Como que você espera a eleição desse ano aqui no estado? É, com relação à candidatura federal, no sentido, ou a estadual? É, no nosso estado aqui? No nosso estado. Nosso estado ele está assim, uma eleição... Amplamente aberta, é. até pelo modelo eleitoral que nós temos hoje aqui, nós somos pré candidato as convenções serão até o dia 5 de agosto, então tem muita coisa que vai avançar ainda, sabe? mas ainda está totalmente indefinida, é, Santa Catarina é, tem pela sua característica empreendedora, pelo estado de dinamismo, sempre foi um estado produtor, sempre foi um estado de economia livre, economia livre né? e sempre o Estado provendo as pessoas com serviços, que é saúde, educação, segurança, infraestrutura e tudo mais. Então, eu acredito que nesse momento temos politicamente, partidariamente, está totalmente aberto, mas na conjuntura política institucional democrática é, vai, vai pelo viés do lado econômico, ou seja, de uma economia, vamos dizer, aberta para que o Estado seja presente nos serviços. Muito bem, suas considerações finais? Agradeço aqui a grande oportunidade de estar com vocês e acima de tudo a gente tem a, o coração e a alma estampada no nosso querido Brasil, na nossa Santa Catarina, aqui, e dizendo que pode ser feito muito mais, melhor, só depende de cada um de nós, a gente precisa acreditar, mas precisa trabalhar muito. Tá certo, então registrando aqui a presença, o Evandro, ex-prefeito da Penha, pré-candidato a deputado federal pelo PSDB e o Saulo, ex-prefeito de Caçador, pré-candidato a deputado estadual também pelo PSDB. Desejo a vocês aí sucesso nessa empreitada, nessa caminhada. Eleito, espero que vocês me recebam lá nas, nas receptivas assembleias, né na Câmara, para que a gente possa manter esse bate-papo e sejam bem-vindos aqui em nossa Rio Mafra, sempre que estiverem aí, estamos aqui levando informação. Para você que nos acompanhou pela nossa web rádio, seja muito bem-vindo, continue ligado conosco na nossa programação. Para você que está ao vivo pelo Facebook, Instagram e outras redes sociais, também nosso muito obrigado. Deixe seu comentário, compartilhe essa live e divulgue essas informações para que ela chegue sempre mais longe. Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.